Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer né, um unboxing um, um e umas primeiras impressões é, desse relógio inteligente com Comi Mi, P8. Isso aqui é aquela versão normal. É, a semana passada esse produto chegou para mim aqui. Eu fiz um unboxing gigantesco aqui no, no, aqui no canal, ali só abrindo os pacotes. E nesse vídeo, como eu falei a semana passada, é, eu ia fazer umas, umas primeiras impressões. Eu ia ali, né, abrir o, a caixa do, do produto. Pra ver, o, pra ver o que ele oferece, né? Qual o diferencial que, que esse produto aqui, que ele oferece nos demais. É, para você que não conhece, esse relógio aqui é um dos mais vendidos aqui no Brasil. É um campeão de vendas. Acho que todo mundo conhece esse, esse, esse Comi P8. Esse daqui, é, de acordo com o fornecedor, de acordo com o fabricante, é uma versão mais atualiza, atualizada, né? para 2021. Então, a gente, eu, vou, eu vou abrir aqui, né? Para a gente poder acompanhar e ver ali quais são os aspectos né, que, que, que, que são diferentes né, da versão de março, da versão anterior lá. Então é isso aí, vamos lá. Para você que conhece essa marca, né, como todo produto dessa marca, é, eles capricham, cap, capricham muito bem na, na questão da embalagem. Né? É, a embalagem é sempre minimalista. Como se, fosse, como se fosse os produtos da Xiaomi, Você se conhece a Xiaomi, acho que todo mundo conhece, todos os produtos que, que, que eles é, oferecem né? são de extrema qualidade, é, tanto na embalagem e tanto nos produtos. Aqui na embalagem toda branca, né? é, tem aqui o Comi P8 na frente, do lado aqui também tem Comi P8, embaixo não tem nada, de ambos os lados, né tem Comi P8 aqui na frente, dos lados. Aqui em cima, aqui você tem o QR Code, né, acho que é o código universal do produto e a cor do produto aqui em cima. Aqui embaixo, aqui embaixo a gente tem aqui a marca, é, aqui em inglês, né, é, tem o um modelo aqui P8, aqui a tela, né, as polegadas que ele tem, tem 1.4 de tamanho, a polegada dele, com a resolução de 240px, 240 por 240 pixels. aqui tem o um processador dele, é, NRF52832. É, a capacidade da bateria dele 170 mAh. aqui é como todo relógio né dessa marca por isso que esse daqui vende bastante que ele também é a prova d'água que é ip67 a compatibilidade dele é para você que tem iphone é a partir do ios 9 e para você que tem android a partir do android eu acho que é o kitkat alguma coisa assim aqui ele fala né que aqui na caixa contém um p8 é, um, um, um manual do usuário e um cabo para carregar só. E um, acho que é um manual é, do do cabo, alguma coisa assim. Aqui tá o fabricante, né? Shenzhen, Comi tecnologia limitada, alguma coisa assim. O um endereço, o site oficial aqui, né? Do, da, da marca www.comi.com. Mas é isso aí, vamos abrir ele aqui. Eu só eu tô com duas caixas aqui, só deixar essa aqui. Esse vídeo enfeite mesmo. É, eu vou abrir só uma para a gente poder acompanhar o que tem dentro dele. Para abrir é simples, ele vem com plástico aqui na frente. Eu já tirei esse plástico, né? Como vocês podem ver aqui nesse daqui, tá todo lacrado certinho aqui. É só tirar esse plástico. E abrir a caixa. Vamos abrir aqui por cima. Bem fácil de abrir. Vamos lá. Para você que conhece esse produto, esses produtos é, lembram muito os, pro, os produtos da Apple, né? Que a maioria desses produtos são, são, são, é, são não são cópias, né? São eles, eles são, é, como se diz, eles são estimulados, são é, como esqueci a palavra, a palavra não veio aqui. É, eles são bem parecidos com, com os produtos da Apple, só que com, com a marca própria. Cada, cada vamos supor, a marca Comi ela tem, não é igual, ela tem os aspectos ali, aspectos, aspectos né? que só, só ela, só a sua marca possui ali em cada produto então aqui tá o nosso Colmi P8, ele vem com essa película, a película na frente, né? É, dá pra ver que de longe, que, deixa eu colocar um pouco mais perto da, da câmera dá pra ver que de longe, né? que é um produto de extrema qualidade aqui ele é tudo feito de alumínio, né? um alumínio bem, bem bonito, alumínio escovado, todo preto, né? a pulseira dele aqui é uma pulseira de silicone mas não é aquele silicone ressecado, é um silicone macio bem, bem gostoso assim de se pegar né? e de colocar assim no, no braço vamos ver o que mais vem aqui aqui tem um carregador dele né? o carregador dele aqui como todo mundo conhece é o mesmo daquela versão anter anterior Vou até abrir logo aqui para a gente poder dar uma olhada nele Vai. deixa eu ver é bastante simples, aqui ó, é um carregador normal, a entrada USB, você coloca ali no, no, no, seu, no seu carregador de celular, alguma coisa assim, que ele já carrega. E aqui embaixo é só de colocar o celular aqui, que ele, é como se fosse um cabo magnético, não sei se lembra, mais um cabo já encosta já, e ele já, já se conecta ali, e automaticamente já está carregando. Aqui está o manual dele, né? É, provavelmente deve estar em chinês ou, ou todo em inglês também. Tá aqui Smart brasileiro, user manual, manual do usuário, Ó, tudo em chinês. Mas, mas tem as gravuras que dá para que dá pra, pra você identificar, né, Se tiver alguma dúvida. Ou então é, você entra no site ali do, do fabricante e, e traduz a página do produto, que daí você sabe, né? O que fazer é, com o manual. Para você utilizar esse produto aqui, você tem que usar em é, um aplicativo. O aplicativo se chama Dafit. Daí você vincula né? Vincula o, o P8 com o comi P8 normal ali no aplicativo. E daí você consegue usar outras funções. Você consegue, ali, através do, do relógio, né? pegar informações ali sobre o sobre, sobre seu dia a dia. Né? É, seu, deixa eu ver. É, sono... É, batimentos cardíacos Essas coisas Daí você tem um resumo ali no aplicativo E, e assim né é, E assim você consegue ver né onde que você, onde, como, como que está a sua saúde Essas coisas Esse relógio aqui é mais voltado para quem pratica exercício Por isso que, tem, por isso que ele tem todas essas funções é, como, como a gente pode ver né Aqui embaixo Ele tem vários sensores aqui Para poder ajudar nessas Nessa, nessas atividades, nesses aplicativos que ele fornece. Aqui está o QR Code né? para poder baixar esse aplicativo. É, depois, depois que a gente ia entrar aqui no relógio, eu, vou, eu vou, já vou pegar um celular aqui para a gente poder ver como que é a, interf a interface né? é, de, desse, desse aplicativo. Se ele, se ele tem alguma coisa a desejar, se ele é completinho. Mas é isso aí, vamos lá direto para o relógio aqui. Vamos ver se ele veio carga, vou tirar essa película aqui. Vamos ver se tem carga. Para ligar, é só ficar pressionado aqui mesmo que ele liga Ó, tem um pouco de carga, tá vendo? Bem fácil de ligar, só pressionar que ele já liga. Não tem nenhum, nenhuma, nenhuma, como se diz, como se fosse um celular. Não tem nenhuma logo aqui na frente, né, do do, do, do relógio, né? É bem simples e o sistema operacional dele que é o que mais que mais chama a atenção que é bem bem fluido né bem não trava não se passa como se fosse é como se fosse um celular se estivesse ali mexendo né é, com o smartphone ó tá vendo ó, já pitou aqui o, os batimentos cardíacos mas é isso aí tá aqui tá em inglês ainda né? eu vou eu vou eu vou baixar o aplicativo aqui no no, no celular para ver se a gente consegue colocar aqui todas as funções em português e já volta só um minuto então esse é o, o, o aplicativo né, é da Fit. É só jogar ali na loja do, do, seu, do seu celular, ali na Play Store ou na Apple Store, que daí você consegue baixar. né? É só colocar ali da Fit, separado da, é, espaço Fit, que daí você consegue, é, você consegue baixar né, tranquilamente. Daí você baixa. Desde que, desde que seu, seu aparelho né, tem o iOS a partir do 9 e o Android a partir do 4.4. Daí você consegue, consegue baixar. Para poder parear né, o, o dispositivo, o IP8 ao seu celular, o aplicativo, é bem simples. Você precisa né, é, estar com o Bluetooth ali do, do, do seu celular ativado. É bem simples. Aqui está o aplicativo e tal. Aqui, como eu falei, tem um resumo aqui, mas como a gente não pareou o nosso dispositivo, o nosso p 8 ainda não tem nenhuma informação. Para parear é bem simples. Então, você clica aqui nesse botão do meio, aqui ele vai já, ter, já vai até te avisar ali ó, não você não ligou o dispositivo aí tem um tem aqui embaixo né adicionar um novo dispositivo você clica adicionar ele vai procurar né aquele já já já acha já achou já né o p8 e tá aqui o p8 aqui você só clica em cima ele já vai parear então já tá pareado já ali né aí tem um percentual de bateria do p8 que tá quase acabando a bateria ali também não sei se vai dar para terminar esse vídeo, mas vamos continuar. Se acabar a bateria, a gente põe para carregar e faz tudo de novo. Aqui você tem, né, os mostra os mostradores. Ah, a bateria agora que acho que ele estava sincronizando ali com o relógio, então tá 86% de bateria, então tá tranquilo. Deixa eu permitir. Deixa eu voltar aqui. Aqui vamos para a primeira opção aqui que é o, os mostradores, que é o as watch faces ali do do, do, do relógio. Que você consegue mudar essas... para mudar é bem simples. Você fica só pressionado aqui, vai para lá, vai para cá. Vamos supor, se você quer mudar aqui é, no relógio... No relógio tem algumas, né? Mas se você quer mudar ali, colocar uma diferente, você consegue ali pelo aplicativo. É bem simples. Deixa eu só... Voltar aqui. Ó, mostrador. Se você clica em mostradores de, do relógio e tá, tal, aqui você tem várias opções. Então, ó, ele já marca aqui o que tá sendo usado ali no... No, no relógio, né? Deixa eu colocar de lado aqui, para ficar meio mais fácil. Aqui, Ó, tem quatro. Se você clicar aqui, mais, mais watch face, mais caro. O relógio que esse, é esse, é esse, esse, esse, esse, aplicativo aqui é traduzido, Então, português não é, não é, não é bem lá essas coisas, mas dá para entender. É bem simples. Ó, tem mais, de, eu acho que, resumindo, acho que tem mais de cem. Cem é Cap, essas capas assim do watch face você pode cole, é, colocar também você pode colocar uma imagem você tem aquela imagem no seu celular é, vamos supor você tem ali aquele gosta de usar uma imagem sua ali no, no, no seu celular ou algum algum wallpaper alguma coisa assim você pode é, vincular ele ali e colocar no, no seu relógio também e ali, e ali o seu né o seu relógio o seu celular fica com o mesmo o mesmo wallpaper ali, o, o mesmo papel de parede Ó, tem bastante, muito, é bem simples, é só clicar em cima, vamos procurar uma, deixa eu ver aqui, vamos colocar essa aqui amarela aqui, baixar, daí ele vai fazer o download aqui, né? não sei se vai demorar, aqui, já apareceu aqui, ó, essa seta para cima, que ele está fazendo o download, quando eu terminar o download, automaticamente ele vincula ali, através do Bluetooth, é, no, no, no relógio, e já muda já essa, essa, essa, essa face dele aqui, essa watch face, já tá baixo. baixa rapidinho ali, depois que ele sincroniza ele baixa rapidinho, mas obviamente vai depender da sua internet também, viu ele já mudou aqui, o que a gente selecionou, tá aqui em cima aqui, bem simples né, bem simples mas bem chamativo, mas é isso aí, essa questão é bem simples, para poder colocar uma foto sua, tem essa primeira, essa primeira watch face aqui na frente, que eu plano, ó, plano de fundo 1 É só você clicar em editar Editar E aqui você consegue selecionar uma imagem Você consegue selecionar uma imagem aqui E poder co e, e colocar Você também consegue colocar ali a cor do texto né? Preto, amarelo, laranja tal. E assim por diante P Pode colocar a posição do tempo tal, E essas coisas Mas daí é do gosto de cada pessoa Aqui nas notificações Você também pode permitir Mas você tem que Permitir aqui, no primeiro, no seu celular. E daí você tem o telefone, mensagens, Facebook, Twitter. Você pode ativar todas essas notificações, o WhatsApp, né? Instagram. Você pode ativar todas essas notificações que, que vai aparecer ali no seu celular. Quando chegar alguma mensagem no seu WhatsApp, alguma notificação no, no Facebook, alguma coisa, é, automaticamente, além de chegar no, no seu celular, também chega uma notificação aqui no, no, no seu relógio. Porque vai que seu celular está longe, é, tá longe, você consegue ver ali no seu, no, seu, no seu relógio. Você só não consegue responder ali no, no, no seu relógio, mas você consegue acompanhar tudo certinho. Todas as mensagens ali e assim você não, não perde né? é, nenhuma mensagem, nenhuma mensagem fica para trás. Aqui também você consegue colocar uns alarmes também. Você, é, como eu falei, é tudo sincronizado via Bluetooth. Você consegue ali... É, colocar um alarme ali, porque o relógio vai estar no seu pulso, né? E estando no seu pulso, automaticamente ele vibra e você sente ali o, o, o, o alarme tocar. É bem simples, é só ativar aqui e colocar seu horário, que ele vai vincular ali no, no, no, no, no relógio. E é simples. Esse obturador aqui é para você tirar forte foto, como se fosse aquela a, a Mi Band a Mi Band 5. A, a, última, a última Mi Band da Xiaomi. Você, é, você consegue, né? você consegue vincular ali a câmera do seu celular, já está apareceu aqui, ó, com o um relógio. Vamos supor, para você que quer tirar uma foto junto com a família, alguma coisa, você consegue, né? Você consegue é, deixar o celular no tripé e pelo relógio você consegue disparar a, a, a câmera, né? Aí fica bem... eu não sei se é... para quem gosta de tirar foto, eu acho que é uma boa opção, mas para quem não usa... É, não sei se faz muita diferença. Aqui em outros você tem localizado dispositivo, formato da hora, sistema de unidades, é como se fosse configurações do, do celular, não incomodar, lembretes, ritmo cardíaco de tempo e o idioma que é português, você quiser colocar inglês, chinês, vai que você não é brasileiro, aí você quer mudar o idioma, aí você consegue. Aqui também você consegue redefinir para os padrões de fábrica, né? Daí ele volta é, como se fosse novo, como, como, como se tivesse tirado ali da caixa, do mesmo, do mesmo esquema que a gente faz ali no celular. É muito simples. Então, aqui está a meteorologia para ele poder calcular o tempo, né? você pode colocar. Aqui você pode selecionar a cidade que você mora. É, vamos supor que você mora, no, mora em São Paulo. Você pode selecionar ali para ele mostrar somente o tempo de São Paulo. Né? Aí se você viajar para outra cidade, você configura ali no aplicativo que ele vai mostrar é, o, a previsão do tempo de acordo com a cidade que você está, ele não tem gps, é, ele sempre vai utilizar o, o, utilizar, né, o gps ali do seu celular é, pra, ali, né? então você tem que sempre, quando você for fazer caminhada, sempre leva, se você quer contar ali, né, a, a, a distância que você percorreu, percorreu alguma coisa assim, fez uma caminhada uma corrida, é sempre bom você levar o celular no bolso e o relógio no pulso ali, que o relógio vai poder marcar é, a distância. É bem simples. Como eu falei antes, não tem nenhuma informação né, aqui, por isso que ele não mostra nada. Mas se tivesse aqui, você podia clicar aqui em cada um desses, desses aplicativos, desses, é, aqui na frente, desses resumos, né, Ele ia abrir cada um. Aqui ele ia mostrar um gráfico ali, um gráficozinho ali, como se fosse um Power BI, alguma coisa assim, um gráfico no Excel, né. Daí mas não tem nenhuma informação, então ó, tem passos, tem suspender. Suspender aqui é, como, é, é o tempo que você fica dormindo, entendeu? É, ele calcula ali, é o tempo que você realmente dorme à noite. Às vezes você pensa que está dormindo 10 horas, mas, na verdade está dormindo, o relógio está marcando tá está 5 horas só. Aqui está o ritmo cardíaco, está tá aqui o vermelho, está o amarelo, sempre o vermelho ali é o mais, é o mais perigoso ali, né? Se não, tá Aqui você tem que beber água, não, a temperatura do corpo, que oxigênio no sangue. Esses, esses sensores aqui, como é um relógio de entrada, é, os sensores não são bem precisos, entendeu? Mas são, mas são sensores que ajudam ali para quem está procurando um aparelho bom e de um bom custo-benefício e de uma excelente qualidade. Mas é, aqui na frente aqui você tem seu perfil, aqui você pode colocar os seus objetivos aqui. É, você pode colocar oito mil passos, né, para você dar geralmente ali e, e é só que você pode saber né, acerca do, do dispositivo da Fit e tal e atualizar para alguma coisa, que é atualização que ele aparece aqui mas é isso aí, o aplicativo, o aplicativo é bastante bem completo né, em comparação com outros, com outros relógios né. ele é bem parecido com o aplicativo ali da Mi Band 5 só que é um pouco inferior né. a Mi Band 5 tem uma a chama é gigantesca então, os aplicativos são melhores. Mas é, é bem, mas é bem intuitivo. Você não consegue deixar nada ali. Não, não fica nada a desejar ali. Para você utilizar no seu dia a dia. Agora eu vou mandar uma olhada aqui no, no. Vou tirar o seu lá para lá. Vou mandar só uma resumida aqui no, no, no, no smartwatch. No relógio, né? Para ver o que, que tem aqui de interessante. Para cima, cima, você tem aqui o degrau, que é os passos né? que, você, que você vai andar, né? Aqui tem as notificações que é mensagens. Ó, acabou de chegar aqui é uma notificação como eu falei, né, do do, do Instagram. É, para cima você tem que dormir, dormir. Como eu falei antes, você pode calcular ali as horas de, as horas que você realmente dorme. É, e tem uns tem aqui o dormir, deixa eu ver o que mais tem. Você tem esse aqui o esse que eu acho que é para que esse, aqui, esse Salure, alguma coisa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, então, andando, aqui, para cima, dormir, aí depois tem exercícios, exercícios a gente tem andando, correndo, ciclismo, Daí, é, basquete, corda, etc. Ali, vai que você quer fazer algum desses exercícios, você consegue ali, é, é, consegue ali né, monitorar ali suas calorias, alguma coisa desse tipo. Aqui você pode ver o clima também, como eu falei antes, está sem dados porque eu não selecionei ali é, qual cidade que, que qual cidade, né, que eu vou colocar aqui. Mas, não, mas é bem simples, só selecionar no aplicativo que ele aparece aqui. Para a direita ele ele mostra os seus passos, né, é, de um de um menu diferente. Para, eu ligar aqui a direita. Depois vem batimentos cardíacos, cardíacos, né, que é o coração. Para lá, depois tem aqui é, é hora de sono, alguma coisa. Hein? Deixa eu ver. É hora de sono. Depois só isso para a esquerda, deixa eu tá uma coisa para a esquerda, não tem mais nada. Deixa eu ver, bastante eu voltar aqui para cima. Aqui para cima ele tem um, menu, um menuzinho aqui de notificações, como se fosse um celular. Deixa eu ver. Aqui você pode ligar a lanterna, né? Mas vamos que tá no escuro ali. Deixa eu ver o que mais. Você pode aumentar o brilho ali do seu do, do celular. É bem simples. Aperta ali, acho que tem cinco ou seis, não, cinco opções. É, você pode bloquear o celular aqui, ali, né? O celular, o, o, o relógio, né? Você pode bloquear ele e também você pode entrar ali em configurações é, só arrastando para cima aqui e clica nessa engrenagem que daí vai para as configurações. É bem simples o relógio, bem intuitivo, bem fácil de mexer, como se fosse um Android, aqueles Androids que tá Vamos colocar um Android 3 ali. Não sei se quem lembra ali. Como se fosse um Android 3, mas é bem fácil de mexer, mexer né? É bem intuitivo. E a, o, que, o que mais chama a atenção desse relógio aqui é a construção dele. Ele é tudo em mental, tem essa tela aqui arredondada, né? você não consegue ver nenhum nenhum como se diz nenhum, rebarbo aqui na tela. É um material bem, bem construído. É um produto de extrema qualidade, como eu falei antes. Eu vou colocar aqui no pulso para a gente ver como que ele fica aqui no pulso. Né? Mas de cara aqui dá para ver que é um produto ali, é minimalista, que é um produto que você consegue usar tanto para ir para a academia, tanto para ir para trabalhar, é, dá usar em qualquer lugar ali com a camisa social. Tanto faz, é um produto que chama não chama muita atenção, é discreto, né? Por isso que é um produto que vende bastante. Ah, a pulseira é bem macia, né? Ela, é bem, ela fica bem encaixada. Ele fica bem encaixado aqui no pulso, né? Aqui da, da, da pessoa. Ó, dá pra ver que é um relógio que chama bastante atenção. A única coisa que eu achei que eu não gostei dele que é o tamanho da tela. Porque se eu vou com a tela desligada aqui, deixa eu desligar desliga ele aparenta ter uma tela maior e quando você liga ele tem só essa essa essa tela aqui tem umas bordas umas bordas maiores né mas acho que isso daqui não, não incomoda em nada a pessoa né? que é um relógio bem como eu disse antes bem construído e bem bem formulado né bem pensado mas é isso aí é, esse se, se, se você está pensando em comprar esse relógio para revenda né você pode importar de fora do país quando chegar aqui você pode vender ali no, né, de acordo com a sua região. Por isso que é bom você fazer uma pesquisa de mercado antes, né? Para poder ver o preço ali e colocar. E assim você conseguir vender. O máximo que você consegue vender aqui no Brasil é até 180 reais cada, cada unidade desse relógio aqui. Para poder comprar, você tem vários fornecedores ali em outros países. Ou você pode comprar aqui direto no Brasil. Só que você vai pagar um pouco a mais, né? Mas se você sempre comprar no atacado, você consegue pagar menos ali na unidade. Mas é isso aí, foi só um vídeo só pra gente ver, né? É, só pra dar uma resumida só nesse, nesse relógio, né? É, tá, bem, tá bem interessante. É, como sempre, né? É, essa marca tá, tá saindo, na, saindo na frente das demais ali. Eu quero trazer outros produtos ali de outras marcas pra gente poder comparar. É comparar com essa aqui. Mas essa aqui é a qualidade. A qualidade é muito boa. A qualidade da pulseira, a qualidade aqui do, da construção, né? A qualidade aqui da, da engrenagem aqui do aqui da, da catraca aqui do relógio que você gira né como se fosse aquele relógio da época, como eu disse antes é bem é bem excepcional ele encaixa bem aqui no, no não vou deixar muito apertado só se tem que deixar apertado né só se eu quiser ali que ele monitore é bem bem certinho dá um, um número mais exato ali nos meus batimentos cardíacos aí eu tenho que deixar bem apoiado aqui no pulso senão é bem simples eu deixo aqui essa aí, como foi só a gente fazer um teste aqui só, então tá de bom tamanho, mas é isso aí, é um produto de extrema qualidade e se vo você gostou desse produto, eu vou deixar o link na descrição, para você é, poder ver né, poder querer, se você quiser comprar é só comprar, que a gente envia, envia né? é, pelos correios é, o Brasil inteiro né, ali tem, acho que não sei, acho o correio, correio agora 2021 acho que tá trabalhando mais rápido, então não tá demorando muito para poder entregar mas é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar a gente aí. E esses, eu trago esses produtos aqui no, no, no canal, para você poder ver quais são os produtos mais rentáveis para você que está começando agora. É, ou simplesmente você só quer comprar ali para usar no seu dia a dia, é, para você ver a qualidade, ou para você ver a qualidade dos produtos para você revender ali para os seus clientes. Então eu estou sempre trazendo esse tipo de produtos aqui para poder mostrar para vocês e assim, cada dia né, ajudar, a gente se ajudar. Mas é isso aí, deixa o like para ajudar a gente e é isso aí, e tamo junto, até o próximo vídeo. <música>